Olá! Bem-vindo a mais um vídeo! Hoje vou-te ensinar a criar um cartão MBNET através do MBWay para comprar online, no Aliexpress ou noutro site qualquer. Vou comprar uma balança inteligente da Xiaomi que tenho na minha lista de desejos e, para proceder ao pagamento de uma forma rápida e segura, vou gerar um cartão MBNET através do MBWay. Como podes ver a balança vinda da Espanha e já com portes de envio vai me custar 30 euros e 2 cêntimos. Para pagar a balança, vou escolher o método de pagamento com cartão e vou entrar no MBWay para gerar um cartão de valor fixo limitado e um cartão temporário, até dois meses que pode ser usado. Escolho a opção Cartões MBNET, depois clico na opção Compra Única e digo qual o valor do cartão a criar. Nota que não podes gerar cartões abaixo de 5 euros. Ao colocares um valor, convém colocares, como sugerido, um valor um pouco acima que não te será cobrado. Para comprar a balança, vou criar um cartão compra única de 31 euros. Faço continuar, coloco uma descrição do cartão e faço continuar novamente. O MBWay pede para rever o cartão a criar e se tudo estiver como queremos é só clicar em Criar Cartão. O cartão foi criado e pode ser usado como se de um cartão de crédito físico se tratasse. Na opção Cartões MBNET podemos ver o histórico dos cartões gerados inclusive o que agora criamos que ainda não foi utilizado. Voltando ao AliExpress Colocamos os dados do cartão MBNET e fazemos Confirmar. Para efetuar a compra, resta clicar em Fazer o pedido e o pagamento será efetuado com sucesso. A compra irá ser efetuada e podemos ver os detalhes do pagamento efetuado. Na aplicação MBWay podemos confirmar o pedido de autorização de compra do AliExpress e é imediatamente registado e processado. Isto de criar um cartão MBNET através do MBWay, como viste, é uma operação rápida e segura, e tem o benefício de criarmos um cartão limitado no valor e no tempo, e ainda de não usarmos o nosso número de cartão de crédito, não o darmos a ninguém. Espero que tenhas gostado do vídeo, não te esqueças do like e de subscrever o canal, liga o sininho e partilha com os teus amigos. Até o próximo vídeo. Peace and love.